Salve, salve rapaziada, beleza? Somos aqui no vídeo de hoje. Vim trazer três jogos grátis aí na Epic Games que tá de graça por tempo limitado. Então, vamos lá para o vídeo. Bem, Epic Games tá dando três jogos aí, sendo que um é de graça, é... então é só clicar aí, os links estão na descrição. O primeiro é o Cal de Kanguru. Ele é R$159,00, tá de graça, é só clicar aqui, vai ter, acho que é resgatar, vai fazer pedido, aí vocês vão lá e confirma, fazer pedido, e confirma que vocês pegaram. O segundo é o Against All Odds, ou Odds, sei lá, não manja em inglês, então é isso aí. Ele é gratuito, só que tá dando de graça, né? é isso aí que não fez um, um mínimo de sentido na minha cabeça, mas é isso aí mesmo. É, e o terceiro é o Horizon Chase Turbo, ele, se não me engano ele é feito por brasileiros, é, e é muito bom, lembra o Top Gear, eu já joguei, é muito bom. Eu joguei os dois, top gay, esse jogo aqui é muito bom é, E é 47,99 e tá de graça Ele já foi dado uma ou foi duas vezes E muita gente pegou e, Mas quem não tiver pegado, pega aí E galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês Se eu tiver ajudado, deixa o like aí, se inscreve no canal Muito obrigado por assistir, falou!